Oi galera, tá aqui no Lollapalooza, mais uma vez na edição aqui do Lollapalooza Esse ano tá acontecendo de novo no Autódromo de Interlagos E esse ano as bandas boas são The Killers, Perjan, Zara Larsson, Lana Del Rey, Imagine Dragons E a gente veio conferir os três dias aqui pra ver o que que tá acontecendo aí, confere umas imagens